Eu sou escudo demais pra essa luz do mundo É isso mesmo, eu vou te batendo, eu vou te mostrando meu fistal é vagabundo Cê quer me tirar o meu sorriso? Esse e esse aqui pode ver E o motivo aqui do sorriso é que eu vim na aldeia e espanquei você Meu mano cê tá fudido E o motivo da tristeza é voltar pra casa E saber que cê veio iludido Todo respeito do Croy.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 Olha essa rima foi meio chata, meio repetitiva, mas é legal, liga pra mãe triste ver se vê que o Orochi te contrata. Oh! O dele meu mano, cê é o pior, eu não copiei o Orochi. em batalha eu cheguei, fiz o que ele fez e fiz melhor. Oh! É. Oh!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 Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho E deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal E meu HD, rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo Você falou que o meu parceiro é uma barata tonta, é uma piada pronta Tanto faz, você sabe que eu cuido das contas, e é assim, mas não é barata mas é outro tipo de animal completo, tipo formiga, eu saio com a folhinha Essa daqui é a minha vida de inseto, sabe? que penso porque eu sou esperto, tipo sniper americano. Até se eu fechar o meu olho eu acerto. Rompam uh, pro reto, pega o Mike e tenta responder. Pra ver se você consegue mandar uma rima, ao menos que não seja uma clichê. Do lado você perde pro cante, pro prado, cê sabe que te falta um desempenho. Sua vida é vida de inseto, porque você acha que a vida é desenho. Você tá acumulando folha e o prado segue te pisando. Acabei de pisar na barata, essa é minha vida de humano. Eu pisei como a vida de humano Amassei essa vida de artista uh! é. Batalha, os caras, vai ver que ele coringou. Ficou louco, não conseguiu mandar nada. Cê falou vida de humano, mas eu já tô vivendo no palco. É a vida de batalha, a vida de humano. É a dupla, os dois é o Coringa. Tata, tá, tata, tá, tá, tá, cê foi pro cemitério. É o Coringa. Ha, ha. Senti uma rima sua Não, nós é Coringa Bota o um verso no prumo Nesse jogo de rap nós é Coringa E você tá jogando uno Já era meu mano Você tá ligado que você não me bate Vai perder essa quinta e não vai ter chocolate é zero, é zero, é zero. A piada foi ruim Você achou que é o Coringa Isso não é bem Assim, mano, gordinho desse jeito Cê é um pinguim Mas a charada é saber Quando você vai ganhar de mim ah! Vou ganhar agora Depois que eu te responder Enchei para botar a para cima. Você é mais louco que eu, mas cê é sem disciplina. Achei vários mais loucos, mas não achei nenhum melhor de rima. Você <risos> <tosse> tá ligado que eu sou mais ligeiro, sou é melhor de rima. Meu mano, cê é um cego. Seu ego, infelizmente, tá deixando cego. Tô cego, não tô chegando. Cadê meu oponente? Deve Você fala de pregar, mas você não tem a luz Cê sabe né meu mano, que meu verso reluz Me pregaram e foi assim que aprendi a carregar minha cruz Cadê sua cruz? Tá achando mesmo que você é divindade igual Jesus? Passou vergonha, cê não arrumou nada Essa é minha vingança da semana passada ah. Você falou que quem respira tá em último lugar, vou provar pra geral que você é comum Porque quem a fofa, quando chega na linha de chegada, chegou em lugar nenhum Vou falar como que é, se você quer rimar e não dá pé, eu espero que você pense Fica cá, já tá correndo respirar, A e se cansa, a lugar vence Só que o KT tá sempre respirando, por isso meu mano, que rima Eu já vou mandando, você tá ligado, que eu continuo na improvisação Eu tô sempre respirando, o um cante tem um trem com mão Aê! Pulmão, eu tenho três coração e tenho dois olhos porque eu te vi Se você tivesse três pulmão e um cerebelo, conseguiria amassar um MC É isso que você não consegue nunca ligado do meu parceiro Porque você rima, você mente Fica eu tava vacinão Você tem dois pulmão e é aceleração e não tem nenhuma mente Claro que eu tenho, não entendi Pode ter certeza que meu mano que se regressa Tem três coração, tem um vou café Mas nem tomando café você se expressa Ei, sabe bem, como eu faço? Você tá ligado mano que eu não vou deixar Agora nesse solo, meu mano, eu vou e não é vai ter como que eu vou te batendo e você sabendo tá que o plano tá tá o seu carnal até porque rima no bolso e rima mal com certeza você tem caixa no instrumental tá que na morte com uma coisa, hoje o expresso da meia noite é por teu funeral. Não, é do meu funeral é por isso que eu faço meu organizado você tá ligado que eu faço esse rap bem bolado expresso da meia noite eu tô avisando então no meu enterro onde vai ter um show lotado ah! Temorão vai ter um show lotado, lotadão Que vai ter um cante deitado Amassado e o prado em cima do caixão Falta de rec, E você é uma negrosão Não testar minha fé, irmão Pela boca, gordão Porque essa guia você mandou no F, é ditaderno Se você subir em cima do meu caixão Aí sim eu morro rapidinho pro inferno ah! Como oh, você você atira na minha garganta, só que você sabe que na batida mano não tem volume. Não esquece que a baca que você atira, ela tem dois fume. Só que é diferente mano. Tudo que eu faço no instrumental, eu já fui se uma MC é global. Eu já sou um MC excepcional. Isso é pra você que rir é não A faca tem dois fume, canhê mor minha mãe tem duas coma É para você vir é verdade, eu o Com a faca no teu pescoço, depois faço manteiga A pão. minha mãe ainda não tem lasgama, só que você sabe que isso se situa. Antes eu dá uma mansão pra ela, eu aprendi que a casa é a rua. É bem diferente disso, por isso que eu digo na função: a sua pegmon só em suas Enquanto então eu vivi no papelão. Vive no papelão, sabe bem que eu prossigo Claro que a casa é a rua, então vai ali no canto, você tá de castigo. É. Que lugar eu você sabe que eu faço rimas que você nunca fez Ei, presta atenção, que eu faço improvisação Não tem orgulho, Deus do seu pai Porque tem que quem se torna então o maior campeão Que da